E aí pessoal, aqui é a Paloma. Nesse vídeo, quero desejar um feliz ano novo para todos os inscritos e todos que me acompanham. Deus abençoe vocês e seus familiares. Foi um prazer conhecer vocês através desse canal. Esse ano foi um ano difícil. Muitas coisas ruins aconteceram que nem quero citar. A ideia desse canal é trazer diversão e alegria. Quando eu comecei a gravar, percebi que várias coisas precisavam melhorar no canal e que a vida gente de youtuber não é tão fácil assim. Eu aprendi antes do canal, através da minha querida mãe que hoje está no céu, que sempre devemos fazer o nosso melhor em tudo. Então eu comecei a me preocupar com áudio, com conteúdo, com imagens, tentar melhorar nas minhas jogadas. E trazer vídeos atrativos ao público de jogos de luta que são a minha paixão. E tudo isso não é fácil como nada da nossa vida para conquistar. Mas tenho me dedicado e sei que muitas coisas vão melhorar. Pretendo fazer lives e como muitos questionam, no momento estou sem a câmera do PS4. E o meu computador, gente, só por Deus na causa. Mas assim, conforme o crescimento e a monetização, poderei investir e interagir melhor com vocês. Para esse ano de 2021, vou trazer mais jogos de luta para o canal. Serão vídeos a mais. Não vou parar com Street Fighters. Amanhã mesmo estreia a minha primeira partida no KOF 98. Quero trazer mais jogos clássicos. Espero que vocês tenham paciência de me ver apanhando viu por favor agradeço a paciência e a compreensão de todos é, nesse período do canal conheci várias pessoas que me deram força primeiramente foram vocês inscritos e os que me acompanham comentam deixe o seu like para fortalecer o canal depois foram as oportunidades de participar da segunda laud no canal do Palabus, o Snake que organizou a minha primeira FT10, o canal do Ninja98 e me apoia muito, os grupos que eu participo tanto do Facebook quanto do WhatsApp, o canal Fúrios, o Tiagami e seus apoiadores, os amigos que me dão dicas, familiares. E se eu não citei alguém por nome, saiba que agradeço da mesma forma. Então pessoal, um feliz ano novo e tudo de bom para esse próximo ano. Então até mais, tchau!